Como é que se prepara para uma corrida de aventura? Cara, é, cada corrida de aventura é diferente da outra. Não existe uma sequência de modalidades, não existe uma distância padronizada também, por conta dos obstáculos naturais. O percurso realmente vai utilizar o rio disponível, os corpos de água ou os percursos montanhosos ou, eventualmente, a malha de trilhas ou, eventualmente, vai colocar a gente para caminhar, para correr fora da trilha. É, enfim, não existem duas provas iguais. Isso faz com que a gente é, precise aprender tudo novo de novo a cada prova. Né? Não existe uma estratégia pronta. A gente precisa montar a estratégia desde o início para cada percurso. Né? E aí uhum. a gente recebe as informações do percurso da organização com relação aí a começa esses... a treinar especificamente para prova exatamente e aí são provas muito longas também né como eu falei podem chegar a, a mais de 800 quilômetros o percurso então a gente não vai é, nunca igualar essa distância no treinamento mas eventualmente a gente treina a sessão ou a, a, o estágio mais longo, por exemplo, se a gente é, tem a informação de que tem um trecho de corrida de 80 km, a gente vai tentar simular isso durante o treinamento, mas a gente nunca vai conseguir é, simular o, a, a sequência é, certa, porque a gente nem conhece a sequência de, de, de, de modalidades. O mapa uhum. e o percurso só é revelado na linha um de largada.